Oi, pessoas! Eu sou a Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai Na Prova. Hoje a gente vai falar sobre podcast, podcast, pod, pod, enfim, como você quiser chamar. Isso não cai na prova! Oh, yeah. O que, que é podcast e por que, que eu decidi falar? Eu sim participei de um podcast, não é meu podcast, ainda não é o podcast do Isso Não Cai Na Prova, mas eu participei de um podcast chamado SciCast, que é um cast de ciência, e não, isso aqui não é uma propaganda, assim, é uma propaganda, mas não é uma publi, né? não está sendo pago, eu fiz porque, como eu participei e eu achei muito legal, eu decidi compartilhar também com vocês, e quando eu participei, muita gente ficou me perguntando o que era um podcast ou como fazia para achar o podcast. Eu falei, ah... Vou fazer um vídeo, porque se você também é essa pessoa né, que nunca ouviu falar ou que não consome ainda a mídia de podcast, você vai saber agora o que é. E eu vou deixar o link aqui também do SciCast de outros agregadores. Enfim, eu vou explicar todas as palavras aqui ao longo do vídeo. O que é um podcast, né? Na verdade, é uma mídia de transmissão de informação, de vários tipos de informação. Só que é uma informação especificamente por áudio, né? É, resumidamente, de forma bem simples, é, na verdade, um programa de rádio, só que gravado e personalizado. Por que personalizado? Porque você escolhe o tipo de conteúdo que você quer consumir. Ou seja, é, você pode ouvir podcasts de ciência, você pode ouvir podcasts de tecnologia, você pode ouvir podcasts de informação uh, sobre jornalismo, por exemplo. Você pode ouvir sobre cultura. Então, você pode selecionar os tipos de informação... Sobre música, você pode selecionar os tipos de informação que você quer. Então, ele é mais personalizado. E também, porque ele fica lá gravadinho. Então, você pode ou baixar ou co colocar lá no site para ficar acompanhando e assistir na hora que você quer, né? Interromper na hora que você quer, colocar no carro para ouvir ou ouvir na hora que você está indo, sei lá fazer o um exercício físico, você escolhe também o horário onde você vai ouvir. Alguns podcasts são bem longos, esse que eu deixei com vocês tem acho que duas horas né? de, de podcast, são quase duas horas de podcast, é, mas tem uns menorzinhos, assim, tem de 12 minutos, eu já vi de 30 minutos, depende muito do conteúdo e depende também é, da proposta que eles têm lá. Como que eu faço para achar? Né, esses áudios. Bom, aí ou você vai diretamente no site, que eles mesmos postam, ou no que a gente chama de agregadores ou feeds, né? Esses agregadores, eles vão juntar, é como se fosse, e aí eu tô falando de um jeito assim, só pra facilitar mesmo a compreensão, é como se fosse uma rede social onde você vai passando e tem só as coisas que você selecionou. Você não seleciona os amigos para ver as fotos lá no Instagram? Então fica passando no teu feed as fotos que eles estão produzindo? Então nos agregadores também aparecem os conteúdos dos podcasts que você quer seguir. E aí eles mesmos vão atualizando e vão informando para você quais são os podcasts novos e você seleciona se você quer ouvir ou não. Como no Instagram você seleciona se você quer curtir ou não. Ou então só passa e deixa lá, espera atualizar para aparecer novos. Bom, existem vários agregadores, esses agregadores são para você colocar ou no seu celular, dependendo se ele é Android, se ele é, é da Apple, se ele é da Windows, o que for. E se for para ouvir no computador também, mas aí você procura, basicamente os nomes são alguma coisa, Cast ou Pod, alguma coisa. Né? Tem alguns que tem Podcast, tem WeCast, tem iTunes, tem uma série de outras coisas aí. Que são, que são agregadores, hoje o Spotify também tem alguns podcasts onde a gente consegue né, baixar podcasts ou ouvir podcasts nesses agregadores, então é bem fácil de, de encontrar. Se você não tem o um aplicativo, por exemplo, eu uso o Beyond, é, o Beyond Pod, mas às vezes eu vou, no caso desse do, do SciCast, tem no Beyond Pod, tem no Spotify, tem um monte de canto, e aí eu encontro diretamente no site, que eu também vou deixar o link aqui, que é o site deviante que é um portal com mais um monte de outros tipos de podcast, que inclusive se você não quiser ouvir só o sitecast, você pode ir lá procurar outros podcasts do seu interesse, além do que eu vou passar aqui. E aí, Lívia, mas sobre o que é o podcast que você fez? Eu fiz um podcast sobre ciência, lógico, porque o nome do podcast lá é de ciência, né? Mas eu fiz sobre o surgimento da sociologia, sim, é um conteúdo que cai em prova, sim, ou seja, não seria um conteúdo que eu traria aqui para o Isso Não Cai Na Prova, é um conteúdo que é da minha área de formação, é um conteúdo que eu dou aula, eu não fiz sozinha, tem uma, um, uma galera que contribuiu, que colaborou, que também é da área, que também trouxe contribuições maravilhosas lá, é, e aí eu não quis trazer o conteúdo para o Isso Não Cai Na Prova, porque é um conteúdo realmente de voltado para a teoria, voltado somente para, é mais voltado para prova, porque surgimento da sociologia. No dia que o surgimento da sociologia for algo que dá para agregar aqui com conteúdo que não cai em prova, certamente eu trago para cá. E lá tem muito mais conteúdo, não é só de ciência humana, tem de outros tipos de ciência também. E conteúdos muito variados, então vai lá. Vai dar uma olhada lá, dá uma conferida e depois me diz o que é que você achou, né? Comenta. E comenta aqui também o que é que você achou. Você consome podcast? Você tem o hábito de consumir? Você está querendo desenvolver? Você já ouviu alguém falar e não sabe? Você está querendo criar um podcast? Você Sobre o que, se você está querendo criar um podcast? Comenta aqui comigo que eu quero conversar mais sobre esse assunto com vocês. Beijo, boa semana, compartilha. Tá? Manda no WhatsApp esse vídeo Manda é, as pessoas virem assistir Seu podcast, manda elas virem dar outras sugestões Sobre o que é podcast, informar mais as pessoas Colocar mais agregadores, o que vocês quiserem Vamos nos informar mais sobre essas novas mídias Que estão aparecendo Beijo pessoas, até semana que vem, tchau Isso não cai na prova Oh yeah